Ele, lá, ele foi pastor de Santo André, na minha época lá, pastor Luiz Almeida. Ei, obreirão, pastor Luiz Almeida, viu? Daí ah, eu recebi o convite do um Teodorico Jardim de Souza para ser. Foi numa convenção lá no Ipiranga. Deus falou com ele, ele estava ensinando, Deus falou com ele: convida o pastor Jornal para ser teu vice-presidente. Quando terminou, ele foi lá falar comigo. Falou, oh, Deus falou comigo. Eu falei: você é meu vice-presidente. Eu estou sem vice-presidente. Eu, falei, ah, eu falei, falei: mas eu estou muito bem. O pastor Luiz Almeida gostava da gente muito, viu? Ei, pastor Luiz Eu falei: mas irmão, vamos fazer uma visitinha. Ela foi lá. né? Aí falei com a minha esposa, você quer passar um tempo lá na Baixada? Ah, vamos, vamos, vamos para lá. Então eu era vice-presidente do, do Teodorico Jardim de Souza. Ele já faleceu também. Teodorico Jardim de Souza. Ei, mas o trabalho. Eu tinha um irmão aposentado lá, nós evangelizávamos todo dia, naquelas casas, por fora lá, naquela rua. Como é? Ah, mas quase todo o culto entregava a gente lá. E o pastor Teodorico ficou maravilhado. Falou, meu pastor Juvenal para ganhar, é ganhador de mesmo. <risos> e, e a igreja, olha, a igreja foi falando, falou, falou oh, meu Deus, continua assim, daqui a pouco não vai caber o povo que na igreja, Porque a igreja era grande, mas falou, daqui a pouco não vai caber mais. Aí apareceu o do vizinho do lado assim. E estava vendendo lá o terreno. Acho que era 11 por 50. Né? Aí. Estava vendendo lá. Aí, eu ela falou: não, eu vou comprar. Vamos aproveitar o preço que o homem está dando aí, porque não, não, ninguém sabe daqui mais um dia, talvez nós temos que aumentar essa igreja aqui. <risos> mas eu apareci há um ano lá com ele. Aí. Minha esposa lá era muito quente, sabe? Aí eu trouxe ela para Franca. Aí pai, eu... para Franca estava na casa das minhas filhas. Assim. Aí eu vim para fazer uma visita, ela veio para cá em novembro. Eu falei, passou dezembro, janeiro. Foi dia 1 de fevereiro, eu falei com o pastor Teodorinho. Falei, pastor, eu vou fazer. Eu falei, pastor oh, pastor, vai, vai fazer a visita para a esposa lá. Eu falei, vamos. A Deni tinha vindo com ela, aquela camombo. A Deni, é. ela chegou aqui e arrumou o serviço. Ela já estava com 17 anos, parece assim, mais ou menos, 17. Chegou lá, já arrumou o serviço na firma aí, ficou trabalhando. Aí que eu cheguei aí, feve... eu lá dia 1 de fevereiro. De... Aí vim, cheguei aí, tanto o irmão... Aí ele já tinha assumido a presidência de, de Franco, dia 8. Perezinho. José, José é. José Perezinho. Ele já me conhecia desde, desde Mauá, quando eu fui, sou fundador da igreja de Mauá. Na época, quando eu, naquela época que eu fui para lá, ele estava com 11 anos de idade, Perezinho. Aí ele acompanhou meus passos lá em Mauá, né? Eu, três anos, eu, de, aí quando eu, eu, o pastor o pastor o pastor Jaquim Marcelino perguntou com o pastor Daniel Bertrão, Daniel Tavares Beltrão. Aí o Daniel, ele fazia acho que uns um, três meses que eu tinha ido para Mauá, o pastor Jaquim Marcelino foi lá para Guaratinguetá, lá porque esse frio de mundo passou por sete anos para lá, Jaquim Marcelino. Aí pastor Luiz Almeida acompanhando meus passos Ele foi lá buscar as capas o meu primeiro batismo, 22 pessoas. Aí eu falei, passou menos de, men de um ano, mais 22. Menos de um ano, 44 pessoas passaram pelo batismo. Aí, o pastor Pedro ficou falando, mas meu Deus aqui, irmão. Aí... O salãozinho já encheu, mas eu aluguei um outro na Vila 6, pertinho da estação. Eu aluguei um salão bem grande mesmo, lá, né? É. Só, que, só que tinha uma represinha pertinho da estação, eu fiz batismo lá. Era uma represinha bonita. Árvore. E depois caiu um cara lá, que ele, acho que não sei se ele estava bêbado, corregou. caiu lá e Aí o prefeito mandou a terra tudo lá. Esclotou a água que tinha lá, um riachozinho, abriu lá a valer e dei, Aí aterrou tudo lá, falei, e agora? Tem que levar os candidatos para Santo André. Todo candidato dinheiro para Santo André. Aí eu estava lá na Vila Cera, na Vila. Né? Aí, eu estava lá com sete, eu estava lá com 95 membros. E os dez crentes preparados para batismo. Dois, dois anos e dez meses. Falei, falei, eu preciso de um irmão em Santo André, lá em Vila Helena. Falei, mas irmão, tem tanto obreiro em Santo André. É, tem mesmo, mas evangelista igual igual irmão, não tem nenhum. Falei, Ficou na história o pastor Juvenal. Hum. Evangelista, igual ao irmão, não tem nenhum. É, Falei, Isso aí, pastor? Aí, falei, é, chamado, é chamado, né? É, às vezes, eu, eu, falo, eu pus um pastor lá, mas o pastor lá não deu certo, né? Em vez de mental, migou, tá tá estava tá, tá quase para fechar. Falei, mas falei, mas não vai fechar não. <risos> Cheguei lá e ainda alcancei quatro membros. Tinha quatro membros. Né? Vila Helena falei, Mas Deus abençoou que. No primeiro, no segundo culto que eu, vi, que eu dirigi lá, Deus apoiou um milagre na vida de uma pessoa paralítico. É paralítico. Mas olha, aquilo assombrou todo mundo, que o homem aqui virado, perna de dele, perna de dentro. Ah, é. o Homem, Jesus, ele aceitou Jesus, aí foi nós, fizemos uma oração, quando ele deu um grito, todo ali. Aí, ninguém, ninguém dizia que ele tinha sido paralítico, não, ficou perfeitinho a perna dele, né? perfeitinho. Ah, aí ele, eita, mas, ele a, a, a, a, chama Arline, dele, não, dele é mais lindo ele, não, ele é lindo, eita, mas olha, ele ele, ele tô, mas com, com poucos dias ele já era meu, já estava cooperando comigo lá. Né? Depois ele, ele comprou um terreno e construiu a casa lá no lugar chamado Vila Arzina. Lá era da madureira. Né? O pastor, eu conhecia o pastor, o pastor João Silva. Né? Aí o mudou para lá, chegou lá, já foi logo separado para presbítero. <risos> um pouco tempo antes de eu mudar de Santo André, ele já era pastor. Né? Tá vendo? O, o, o paralítico, que era paralítico. Mas Jesus mas ficou perfeito. Ele, ele trabalhava lá na, na, naquela fábrica de pneu, na, na Farto. Lá tinha. É muito grande a fábrica lá. Tinha cinco ou seis sessões lá de, né, de trabalhadores. E ele tomava conta de uma sessão daquela. Na quinta-feira, quando ele chegou, assustou todo mundo lá mas eu o que foi? eu fui na igreja dos crentes Jesus dos crentes o Jesus dos crentes é poderoso foi no, ouvido, foi no ouvido do gerente de lá, lá. ele foi lá falou assim, eu lá falou não eu fui ele mas eu, ele disse, eu fui na igreja dos crentes e Jesus de crente me endireitou meu pé, minha perna, tudo. Aí ele falou assim, eu nunca vi isso na vida, o, o prefeito, o, o coisa da gerente lá, o gerente lá da parte. Eu nunca vi isso na vida, eu nunca ouvi mais falando, ninguém, nunca tinha visto um paralítico ficar, ficar perfeito, curado, libertado, né? Ah, a graça de Deus. Ah, aí, aí a fama, a notícia corre, né? É, a notícia corre. Deus opera. Aí vai, com um pouco mais. Eu estava com quatro membros né? com, com aquela notícia, veio uma família toda minha, família de Moreira. Uma família de umas oito pessoas mais lá, veio uma família toda. Ficou sabendo da notícia, né? Que hum. Jesus tinha curado para paralítico. Isso, isso foi aonde, pastor? Santo André. Santo André. É, Vila Helena. Vila Helena. Vila Helena. É isso. Helena. Tá tá Helena. Tudo diferente lá hoje, irmão Hã? Vila Helena não tem mais aquela congregação. Né? Tá tudo diferente. Fizeram outra? Lá, lá aquela igreja que nós né, construímos lá não sei se modificou. Não, não modificou tudo. É, modificou, hum. né? Aumentou. Na era, ela era bem grande já. É grande. -trio era grande. Ela dá para 500 membros. O irmão Ronaldo.